O meu nome é Fernando, trabalho com a rider há cerca de um ano, quando comecei a fazer recolhas de água do mar. A estação dos Coastal Defenders, da surf rider Porto, começou no inverno de 2017, quando alguns surfistas e outros praticantes dos esportes água começaram-se a queixar uh, constantemente. Uh, Sentiam-se mal ou alguns a ir para o hospital. O ano passado estávamos a monitorizar a Praia de Matosinhos. A iniciativa correu muito bem, sentimos que estávamos a trazer valor à comunidade. E, então, este ano, decidimos abranger mais dois locais. Uh, estávamos também a monitorizar a Praia da Azorara, em Vila do Conde, e uh, a Praia de Vila Nova de Gaia. Neste momento, fazemos análises bacteriológicas nas três praias e também fazemos um esforço para levar essas, essa informação às pessoas de uma maneira mais apelativa. Até agora, conseguimos que a Câmara de Matosinhos começasse a fazer recolhas regulares. Para nós, é uma vitória. Também estamos a conseguir, como associação, a Surfrider Porto, ter reconhecimento de entidades competentes e já fomos citados mais que uma vez como uma referência